A primeira ideia que eu tenho para vocês é fazerem uma foto a decorar a vossa árvore de Natal. Pode ser a decorar a árvore, pode ser a decorar a vossa sala, a qualquer canto da casa. Acho que essas fotos ficam super interessantes e, se vocês ainda não começaram a decorar, acho que seria uma boa ideia. Outra ideia é utilizar as bolas de Natal espelhadas. Se vocês tirarem uma foto, essas bolas ficam com um efeito fichai super interessante. Outra coisa que vocês podem fazer é usar a árvore como o vosso fundo e tirar um retrato a vocês mesmos ou até uma foto em conjunto e dar um ar super natalizar à vossa foto. Outra coisa que vocês podem fazer é usar também o fundo da vossa árvore, mas agora um bocadinho mais desfocado e colocar alguns objetos, como por exemplo, uma caneca com uma vida quente. Não se esqueçam também de tirar fotos de toda a decoração da vossa casa e ir publicando no vosso Instagram ou até nos vossos Instagram Stories. Para além das vidas quentes, outra coisa que me de Natal são roupas quentinhas, por um motor. o Se puderem, utilizem a vossa árvore também como fundo e acho que a foto fica super interessante. Não se esqueçam que vocês podem personalizar o vosso buquê fazendo algumas formas e colocar sobre a lente. Já vos expliquei num vídeo como fazê-los, por isso vou deixar o link na descrição. No vlog, mas vou querer fazer alguns vídeos assim mais curtos com algumas ideias para fotos de Natal. Este é só o primeiro episódio, por isso se vocês quiserem mais, não se esqueçam de dizer nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!